sem um dente. É, cabeleireiro que com, com, com, com, com cabelo tratado com maltratado. Com, que pô, é verdade, cara. É, não dá. Não, mas olha só, mas o ginecologista precisa ter vagina pra ser bom? <risos> não, não, tô dizendo, é. mas tem que entender, né? Mas ele pelo menos que ele deve é. saber é. tratar uma, né? É. Tem, que, tem que entender. É. O nutricionista, é. a gente subentende que o cara tem que ter uma nutrição boa, né? É... É, é, o cara eu Não penso. pode ser um baleia igual eu, pô. Eu sou nutricionista. De que, caralho? De bacon? Porra. Nutricionista de merda, né, Mas, Cíntia, eu queria é, falar um pouco sobre a alfabetização, porque, pelo que eu aprendi, não sei se eu estou correto e queria ouvir isso de você, para ter realmente a certeza, dizem que, se a pessoa for mal alfabetizada, ela será péssima a vida inteira. Como uhum. procede essa informação? É o que a gente tava falando, não começa desde mulher. Não, a é. alfabetização, a parte ali, aquele ano, aquele 5, 6, uh -huh. os primórdios da língua. Tá. Dizem que é fundo. É.